Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para a continuação da história do DKV Carcará. Antes de começar, eu quero fazer um agradecimento especial ao Sr. Paulo Trevisan, que prontamente me atendeu e enviou um exclusivo material que você verá no decorrer desse vídeo, que faz parte do seu acervo no Museu do Automobilismo Brasileiro, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. No primeiro capítulo da nossa história, vimos como surgiu o DKV Carcará, ideia de Jorge Letri de construir um protótipo para encerrar em grande estilo as atividades do departamento de competições da VMAG e deixar um legado da marca, já que a VMAG foi a primeira fabricante de carros nacionais a montar um departamento de competições no Brasil, que teve o próprio Jorge Letri como chefe de sua equipe oficial, Bir Clemente e Mário César de Camargo Filho, o Marinho, como seus pilotos oficiais, e Miguel Crispim Ladeira, o papa da mecânica DKV, como responsável pela preparação e desenvolvimento mecânico dos modelos. Vimos também que um Fórmula Júnior com motor DKV fabricado por Tony Bianco e Chico Landi foi utilizado como base para uma carroceria leve e aerodinâmica do DKV Carcará, para estabelecer o primeiro recorde brasileiro e sul-americano de velocidade de quilômetro lançado. Sua carroceria, moldada em chapa de alumínio, foi desenhada por Anísio Campos, com a supervisão técnica de Jorge Letri e construção de Rino Malzoni. Toda essa parte de fazer o carcará, jamais a Vemar colocou um dos dentro. Esse carro foi feito dentro de uma garagem de tratores, numa fazenda de cana de açúcar, no município de Matão, em São Paulo. Quando você tem as pessoas certas, você faz a coisa certa. Mesmo que não tenha as condições. A vontade é o segredo do homem. Anísio Campos foi um dos grandes nomes do design automotivo do Brasil, assinando projetos que fizeram história na indústria automotiva nacional. O Letre o falou assim, já sei. Eu tenho um motor que levantei uma potência fantástica lá na VMAG, então nós vamos fazer, mexer nesse carro, né, tirar toda a carroceria dele, ver como é que ele está e a gente vai botar uma carroceria e aí tem que andar numa potência muito grande para fazer chegar pelo menos a uns 250 km por hora. Os detalhes mecânicos, os problemas enfrentados e como foi atingida a marca de velocidade pretendida, com Norman Casari ao volante, você encontra no primeiro capítulo que pode ser acessado pelo link que está na descrição. Continuando nossa história, após o objetivo atingido no Rio de Janeiro, no mesmo dia do recorde, Norman Casari inaugurou sua revenda DKV DKVV Mag, a cota, na Rua Assunção 68, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O DKV Carcará ficou com Norman Casari, que o expôs durante um tempo em sua concessionária, e em 1968 foi desmanchado para aproveitamento do chassi, que resultou no Casari A1, veículo de competição com motor traseiro central do Ford Galaxy 272 e transeixo ZF de 5 marchas com coletor de admissão e tampa da corrente do comando feitos em alumínio pelo próprio Casari em Petrópolis, no Rio Janeiro. A carenagem frontal era do AC, projeto de Anísio Campos, cedido por ele a Casari. Curiosamente, antes de ser desmontado, o DKV Carcará fez papel de um carro de astronauta num filme experimental de um aluno de cinema da USP. A partir daí, o destino do DKV Carcará começava a ficar incerto. Nesse período, Norman Casari deu a carroceria do DKV Carcará para seu amigo Jerry Cunningham, dono da Glaspack, uma das primeiras empresas brasileiras especializadas na fabricação de artefatos de plástico reforçado com fibra de vidro. A carroceria de alumínio ficou nas dependências da Glaspack por um tempo, até que numa limpeza do galpão em função de sua transferência, como alguns não sabiam o que era aquele estranho carro que aparentemente não servia para nada, o transferiram para uma chácara na represa do Guarapiranga e acabaram o vendendo como sucata de alumínio. Consta que foi destruída machadadas e vendida como sucata. Nunca mais se teve notícia do paradeiro dela, mas a probabilidade é que tenha virado panelas. Anísio Campos ainda chegou a procurar a carroceria do DKV Carcará na Glaspack, chegando a visitar a chácara para tentar achar a sua estrutura, mas ninguém mais sabia para qual sucateiro havia sido vendida. Salvo que alguém a tenha guardado, o paradeiro dela é completamente ignorado. Após esse período, houve um grande ato sobre o assunto DKV Carcará. Em 1993. Eduardo Pessoa de Melo promoveu uma festa através da Associação de Pilotos de Carros Antigos e do Auto Union DKV Club do Brasil, promovendo um jantar para celebrar os 27 anos do estabelecimento do recorde do DKV Carcará. Em 2005, o renascimento do DKV Carcará teve seu ponto de partida através da iniciativa de Paulo Trevisan, empresário, ex-piloto, e o maior colecionador de carros brasileiros de corrida, que originou o Museu do Automobilismo Brasileiro, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Trevisan então convidou para reconstruir o DKV Carcará, Tony Bianco, famoso projetista automobilístico radicado no Brasil, e um ícone no mundo automotivo, que foi escolhido pela qualidade de seu trabalho, pela habilidade em trabalhar com chapa de alumínio, e por seu conhecimento do chassi utilizado. Baseando-se apenas em fotos e no seu conhecimento sobre o chassi, Tony Bianco construiu uma réplica, tudo na base do martelo, que recebeu o nome de Carcará 2. Não foi um trabalho fácil. O primeiro passo foi definir o tamanho exato do carro, a partir de fotos novamente, utilizando como referência o diâmetro das rodas para chegar às medidas originais. E assim, o modelo saiu a imagem do modelo original. O é muito difícil, é um carro de linha muito arrojado muito difícil de construir. O Carcará de original estava com 18 centímetros de altura. Eu consegui, mais ou menos, basei todo o centro de gravidade do veículo e consegui um 8 cm do chão. Para ele não ter infiltração de vento por baixo, para ter uma aerodinâmica dinâmica mais, mais privilegiada. O DKV Carcará 2 fez seu primeiro teste em 10 de fevereiro de 2006, no autódromo de Guaporé, no Rio Grande do Sul, e obteve um ótimo resultado tanto em dirigibilidade como na configuração mecânica. A redução de peso dos componentes propiciou que o carro reduzisse 50% seu peso, e que ainda seria otimizado com a troca do sistema de arrefecimento e outros melhoramentos. Foram testados todos os tipos de carburação usuais, desde as horizontais tripla Delorto e tripla Solex, mas nenhuma se comparou a uma Weber 48 vertical. Mesmo com motor de pouco preparo e diferencial curto, o carro atingiu velocidades de 165 a 170 km por hora. Hoje o DKV Carcará 2 repousa no Museu do Automobilismo Brasileiro, o único do gênero em nosso país, que reúne mais de uma centena de automóveis históricos, cumprindo sua missão de resgatar a história do automobilismo brasileiro. O DKV Carcará 2 também participou de importantes eventos, como a quinta edição do Festival Brasileiro de Recordes, no Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos, São Paulo. O primeiro Fórum de Automobilismo, promovido em 2009 pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, em seu campus de São Bernardo do Campo, mediado pelo professor engenheiro Ricardo Bocchi e no 19º Encontro de Carros Antigos de Araxá, em 2010. Assim, dentro do cenário mundial do automobilismo, o DKV Carcará é um dos grandes exemplares da engenharia e da habilidade dos técnicos, pilotos e projetistas da indústria e equipes nacionais projetado, construído e testado no Brasil, é um dos nossos orgulhos. Paulo Trevisan, Bob Sharp, Rino Malzoni, Jorge Letri, Miguel Crispim, Mário César de Camargo Filho, Norman Casari, Anísio Campos e Tony Bianco, deixam uma estrondosa contribuição para o design, a engenharia, a indústria e a história. Aqui finaliza o segundo capítulo da história do DKV Carcará. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, e acompanhar as nossas redes sociais. Semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!